Arrependimento, olha só, do que Capricórnio se arrepende, vamos complementar com esse outro tarô, só lembrando que eu estou seguindo a ordem dos vídeos mais curtidos, tá bom? Capricórnio, se você fez algo de errado, fala com a pessoa... Transforma o arrependimento em um pedido de perdão. E na sequência, em aprendizado, para não errar mais. Tem o um lado bom. Se existe o um arrependimento, é sinal que você aprendeu. Se tornando consciente. E uma pessoa consciente não se deixa levar sem pensar nas consequências. O arrependimento te ajuda a transmutar. Toda essa dor em evolução também. Mas se não houver o esquecimento do trauma, isso vai te machucar por anos, vai te fazer patinar na vida. Os seus pensamentos podem estar confusos, têm uma profundidade de sentimentos muito grande, quase como segredos escondidos a sete chaves. E é preciso mergulhar dentro de você, para limpar tudo isso, ter um momento só seu, para analisar esses sentimentos que te perturbam, trazem dor, culpa e o não merecimento. Fazer esse movimento em sua vida, de analisar onde você está colocando a sua energia de modo intenso, te causando repetições, cansaço, tristeza. Talvez você esteja descontando a dor em excessos, em outras áreas da sua vida. É um peso muito grande que você pode trabalhar para soltar, porque já carregou tempo demais, já sofreu demais. E está no momento de cuidar da sua estrutura com foco, empenho e inteligência que você adquiriu ao longo do caminho, separando as emoções para conseguir analisar a situação e resolver as pendências. Ah, tem ciclos se encerrando, mudanças acontecendo, tudo isso faz parte da sua evolução, que inclusive está trazendo momentos bons, de muita realização, alegria e comemoração. É um momento de alívio e paz. Venha um recomeço para a sua vida. Seja você descobrindo verdades daquelas cobranças que você sentia dentro de você, ou alguém do passado retornando para a sua vida, para uma reconciliação. De qualquer forma, tem uma transmutação de energia aqui. Perceba, iniciamos com a carta da lua. E terminamos a leitura com a carta do sol. É o mundo girando. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sol é uma energia poderosa de renovação, prosperidade, vida, um, calor. Novo dia, nova oportunidade, luz para o seu caminho. E vamos trazer também uma mensagem com oráculo. Então, vamos lá. Já pulou aqui a carta da Leoa. Você ganhou suas marcas. E vamos trazer mais uma. Rainha má, você merece açúcar e não sal. Você deve se orgulhar da pessoa que você se tornou, da consciência que você adquiriu. Não como uma lembrança de dor, mas como prova de uma pessoa forte. Que está aí no caminho evolutivo, crescendo cada vez mais. E sobrevivendo a qualquer coisa. Rainha má, você merece açúcar, não sal. Algumas pessoas estão te maltratando. Você continua tentando achar algo de bom nelas. Que pode ser, inclusive, você se maltratando. E é tempo de você... Buscar o seu equilíbrio, sua paz interior, o que é melhor para você. Seja deixando pessoas para trás ou carregando elas com você. Até o próximo vídeo e gratidão!